Bem-vindos amigos, desta vez quero-vos mostrar uns impulsos que eu estive a fazer. Uh, neste caso vou mostrar só do Alesis Wedge. Alesis Wedge é uma máquina de reverberação uh, feita pela Alesis na década de 90. É uma máquina que eu vou deixar na, na descrição do vídeo um link onde podem encontrar mais informação. Mas é uma, uma maquineta de, de, que se coloca no desktop, tem alguns faders... Os impulsos que eu, que eu fiz foram todos com base nos presets de fábrica, eh, os Factory, os Default e os users Está na descrição da, do zip que vocês podem encontrar na, na Gumroad, também vou deixar no link aí em baixo. E queria só dar aqui um pequeno test drive a, a alguns dos reverbs e para, para no Reaper, por exemplo, para vocês carregar os reverbs, basta fazer um insert a minha voz neste caso está nesta pista, um insert do reverb e, e no add vão a file e depois no file vai-vos aparecer eu posso-vos mostrar de novo a localização não diz onde estão esses ficheiros os factories e os users vou começar aqui pelo factory all e neste momento não se vai ouvir nada, porque o dry é que está para cima, à medida que eu vou aumentando o sinal da reverberação, vocês podem ouvir que são reverbs bastante utilizáveis em, em mistura, em pós-produção, e dentro do próprio reverb, podemos fazer um uma equalização com os filtros, ou antes ou depois do reverb. Cortar um bocadinho do, dos, destes grafos que ficam e, e conseguem ver na representação do gráfico aqui que vai alterando a resposta e, A. S, e, a. Todo, todos estes impulsos podem ser. Carregados noutros plugins imagino que vocês não usam o Reaper mas usam por exemplo o Cubase ou o Logic ou outra DAW, todas as DAWs hoje em dia trazem um programa Fruit loops etc, que trazem um programa de convolve ou de convolve ou impulso ou... vai ter um nome assim parecido na vossa listagem de, de plugins neste vídeo quero-vos mostrar um bocadinho aqui os vários presets E vem também uma folha no, no, no, no zip onde tem os presets e o que é que cada um destes presets corresponde. Ou seja, a folha da a lesis mesmo para qual o reverb, que o, o preset, qual é o nome. No caso desta máquina não, não tem lá tempos de reverberação, nem pré-delays, nem, nem etc. E eu fiz de fábrica tudo o que são reverberações, room, plates, alls, Uh, os mais assim, não lineares que são utilizados em pós-produção mas não fiz das máquinas que são que, dos efeitos que têm no DSP incluído cores, flanger, etc delays porque não, não dá para fazer uh, impulsos de, desse, desse, desse, de, desse tipo de, de processamento mais reverberações então, bora lá fazer aqui factory 3 A, ah, C alo e o oh. e yeah. alô o oh. mas agora ver aqui Browse os Rooms os Rooms podem também no contexto de mistura podem usarem por exemplo baterias que não foram captadas numa sala assim maiorzinha porque querem usar um bocadinho de uma sala diferente ei a ah. ei ei ei alô alô e ei ei s s e alô e e e a a e os plates C E A E A E E, e Isto é ótimo, nos impulsos, para quem não tem acesso às máquinas originais por um valor muito mais baixo do que comprar um em segunda mão e estas máquinas normalmente em segunda mão são algumas máquinas que já com 30 anos Muitas delas já vêm com muitos problemas de ruídos, de etc. E Todos estes ficheiros foram limpos, editados, para terem... Claro que continua com o caráter original, não quis fazer muito, não quis processar demasiado, mas os, o, os outputs, os fade outs e alguma limpeza necessária dos tempos de reverberação para parecerem mais com os, os presets originais. Aqui o 24 agora vamos testar aqui uns mais não lineares talvez de defaults A ah, C E E E E E se, Alô E E A A A Vamos analisar aqui, então, os users, all's. E são todos os ficheiros que vocês vão encontrar dentro de, de, de, das pastas, ok? Isto vai ser isto este, e os users todos. Ei, ei, ei. Alô, se... Ei. Só... So. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei. E quando está 100% WET, neste caso damos o valor em DBFS, mas se calcular em uma percentagem que é 100% ou utilizarem o método normal de mandar esta voz, Vou tirar isto aqui, vamos abrir esta voz para um buzz de River, em que o River mandamos Assim já foi duas vezes. E vamos meter um reverb. e Neste buzz, vamos tirar o vamos pôr 100% wet. Ok, por 100% wet. Aqui reverb ops já tinha carregado. E vamos carregar add file. Os, os impulsos vêm através de um ficheiro WAVE. Como podem ver, e eles estão todos a 96 capas, 24 bits. Foram gravados com conversores de alta qualidade e aqui conseguem enduzear ei, ei, ei, ei. ou seja, é um processo parecido com o que se estava a fazer aqui entre dry-wet mas num contexto de mistura normalmente faz-se mais em views Depende, não é uma regra, mas normalmente há um conjunto de máquinas pelo menos que vão ficar ali destinadas a determinados instrumentos que vocês querem juntar dentro do mesmo espaço, etc. Uh, e para já, isto é um pequeno vídeo só para mostrar mais ou menos os presets dar-vos os links, dar-vos a conhecer estes impulsos se houver assim, alguma máquina mais extravagante que vocês acham que gostavam de ter uh, impulsos, escrevam aí nos comentários, digam qualquer coisa, pode ser que eu consiga arranjar e fazer esses impulsos, está bom? Muito obrigado e até uma próxima.